Uma boa noite aos amigos inscritos do canal, hoje resolvi fazer um vídeo que é véspera de Natal Agradecer a todos os amigos que são inscritos E, e lembrar também mostrar umas pedrinhas, hoje nós não vamos falar delas, só vamos mostrar elas Umas pedrinhas muito bonitas Então é, não vamos falar delas hoje não, é só mesmo para mostrar Um bocado de pedra que tem aqui então.. Não vamos falar das pedras, só mesmo para nós fazer o vídeo, para agradecer os inscritos. <risos> também desejar os inscritos um feliz Natal. Que Deus abençoe a todos. Que nós tenhamos junto agora no ano que vem também. Que vamos ter bastante vídeo. Espero que esteja todo mundo junto no fim do outro ano, no outro Natal E agradecer a todos os amigos que é escrito e os que também que não é escrito E o pessoal também deixar o like aí, fazer os comentários aí Que é muito bom Esse ano nós fizemos vários vídeos aí Tivemos bastante comentário aí dos inscritos, dos amigos E eu gostei Logo também, agora, ainda antes do fim do ano, vou fazer mais uns, uns vídeos ainda. Mais uns dois vídeos. E hoje nós vamos só mostrar essas pedrinhas aqui pro pessoal. Dá uma olhada nas pedrinhas bonitas. é bom pessoal, pessoal olhando as pedras aí já para ir identificando algumas assim na foto mesmo falar essa é fulano essa é outra essa é outra essa é outra e aqui tem vários vários tipos de pedra então dá para o pessoal dar uma boa olhada ali nós tem algumas morganitas no meio tem citrino, tem quartzo rosa Nossa, é umas é umas pedras especial tem algumas pedras aqui que parecem meteorito então é uma tantada de pedra hoje também nós vamos fazer um vídeo em curto porque o pessoal hoje quer mais festar né o pessoal não quer ficar vendo um vídeo muito longo não então, vamos fazer um vídeo mais curto Só pra, o tempo mesmo de mostrar aqui as pedras Mostrar aqui bem no detalhe Ver se mais pertinho dessa Para sair legal aí no vídeo, né? E lembrar pessoal agora que o ano que vem Eu vou ter vários vídeos aí Vai ter muita surpresa aí e também lembrar o pessoal também que meus vídeos tudo tem a ver comigo então se sai para garimpar é eu se eu vou fazer uma filmagem lá com o detector é eu detector iônico é eu se é com a máquina é máquina nossa se é com o caminhão caminhão nosso se é no depósito é depósito nosso e também tem muitas outras coisas que eu faço também então tem vários vídeos aí pessoal só ver que, que... a gente batalha na vida Para ganhar a vida Para o então, próximo ano <coughs> Para o próximo ano Quero fazer um, uns vídeos também Sobre construção e nós Faz umas casinhas também Que nós vendemos umas casinhas Então sai pessoal também que não é só o garimpo tem faz várias coisas tem várias coisas eu a mulher dois filhos cada um tem que cuidar de uma parte e então, nós já estamos quase para encerrar esse vídeo Lembra os amigos aí, para dar um like aí, se inscrever no canal. E desejar um bom Natal a todos os inscritos. E também um bom Natal àqueles também que não são inscritos, logo também vão, vão se inscrevendo. E que Deus abençoe a todos. E que tenham um Feliz Natal e um próximo ano novo. Então nós já vamos encerrando, vamos ficando por aqui Que já está com 5 minutos E Até o próximo vídeo Agora logo nós vamos ter um outro vídeo eu Acho que ainda antes o dia de ano ainda vou ter mais dois vídeos ainda